Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mizael BM falando e rapidamente eu quero deixar esse vídeo aqui, é só um vídeo chamariz mesmo aí para todo mundo da nossa rede, para todo mundo aí do nosso canal. Quero mostrar para vocês um novo projeto que surgiu agora dia 6 de fevereiro, a forçagem um projeto internacional lavrado, registrado na blockchain, OK? Então quero deixar aqui para vocês aqui totalmente Fantástico isso aqui, eu quero mostrar e quero também gravar vídeos tutoriais mostrando como funciona, mas basicamente você vai precisar e já vai instalando aí, vai entrando aqui na metamask.io e vai fazendo o download dessa extensão, ok? Muito importante você ter essa extensão aqui, a metamask, para fazer aqui a sua... É, para você sincronizar com a tua conta da... É, a sua conta da, da forçagem, ok? Muito importante, então eu quero mostrar para vocês aqui na Forçagem. Você vai entrar aí com. 0.5, tá? que vai abrir duas, duas matrizes para você, tanto em cima quanto embaixo. A de cima é o seu trabalho, que você vai indicando pessoas. E a de baixo é derramamento. Em menos de 5 horas eu já tive dois derramamentos, sem indicar ninguém. E você ganha ciclicamente, vez após vez, após vez. É fantástico. Eu só quero deixar aqui um tira-gosto para vocês, mas quero mostrar para vocês que realmente... É top, top esse projeto. Não fique de fora, já baixa o seu Metamask, tá? Aqui está a minha carteira do Metamask, tá? Você faz o seu download e eu vou estar também, me chama no WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. Se tiver alguma dúvida como baixar o Metamask no seu computador, vai ficar uma extensãozinha aqui para você participar também da Forçage, ok, pessoal? Fantástico, baseado na blockchain de Ethereum. Tá? Ethereum, já vai comprando seus Ethereum, já vai deixando na ponta da agulha Porque a forçagem vai voar e vai ser top Aqui a possibilidade de você ganhar sem indicar ninguém Ninguém, é isso mesmo Você ganhar derramamento sem indicar ninguém ok? Então vem com a gente, fique ligado aqui no nosso canal Mais mais informações logo, logo Grande abraço, clica no sininho para você ficar por dentro Se inscreva no canal Tá? O sininho que está aí embaixo aí na, na, no YouTube e fique por dentro aqui com a gente. Um grande abraço e até mais.